Beleza, que é o Ney Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É hoje eu quero te falar sobre retenção de público. Tá, é que é um dos grandes fatores aí que ajudam a ranquear e conta muito é, no, no YouTube, tá? O a retenção de público no seu vídeo, certo. Fica comigo até o final aí, tá bom? Antes, eh, se você ainda não é inscrito, eu peço aí que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos e lógico, como você vai gostar desse vídeo, dê o seu like, beleza? E lembrando, o curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato. O link eu vou deixar aqui ó, na descrição, muita ferramenta legal, muita estratégia legal e muitas das estratégias que lá aqui existem lá eu estou utilizando aqui também tá bom então é o seguinte é desde que quando eu comecei a gravar vídeos para o youtube é sempre eu não, não me dava conta né sobre a retenção de público tá que é o tempo em que as pessoas ficam é, ligadas no seu vídeo, tá? Prestando atenção ou simplesmente assistindo ali é, de maneira é, de maneira normal, digamos assim, tá? Isso é muito importante porque significa que é, você tendo muitas é, um tempo determinado ali, por exemplo, se o seu vídeo tiver em torno de 4 minutos e é, as pessoas ficaram, é, em média, né? ficaram no seu vídeo em torno de 2 minutos, você conseguiu uma retenção de público de 2 minutos, ou seja, 50%. Certo? Então, o que, que vai acontecer? É, o YouTube entende que o seu conteúdo é bom, que o seu conteúdo ali, é, atrai as pessoas e... É, com, um, consegue manter a atenção das pessoas né? Sendo assim, ele começa a, a divulgar determinados conteúdos, porque aquele conteúdo está é, trazendo gente, está trazendo engajamento e as pessoas estão interagindo com o seu vídeo, né? Por isso que é muito importante você, você que faz vídeo, atente-se a dois detalhes primeiro fazer vídeos curtos e que sejam diretos no assunto sem muita enrolação e segundo é que você se você fizer um vídeo de três minutos tem uma retenção de um minuto e meio trabalhe em cima de é, 50% né para que o youtube entenda que o seu conteúdo é um conteúdo importante né, que as pessoas interagem com ele e assim, quando você fizer outros vídeos né, sendo do mesmo tema ou parecidos ele vai recomendar com mais frequência aos assinantes do seu canal né? então é assim que você tem que se ligar no, na retenção de público que é muito importante, beleza? então é isso aí, se você gostou desse vídeo dá seu like aí, inscreva-se no canal compartilhe e lógico é, curso Ranqueamento de Vídeos Verivelto, o link aí na descrição, beleza? É isso aí, muito obrigado e até mais!